Como é que é malta do aço? Olha para isto, estou carregadinho, carregadinho de peças para aqui, para aqui, para o nosso GT, para aqui, para aqui, para o nosso ponto GT. Até rima, parece-se o bolso em -se. Que coisa absurda. Bem, malta, isto é o pack de manutenção, revisão e alguns melhoramentos do material. Pode-se dizer que é de melhor qualidade é melhoramentos. Que a gente vai aplicar no .gt. Irá agora constantemente estar a receber material, né? Pontos Porque o Rosa, como vocês sabem, vai-me dizendo o que é que o carro precisa e eu vou mandando vir. Este vai ser o pack inicial para a gente agora começar a trabalhar na revisão, na distribuição, rolos, filtros, etc. Eu vou vos mostrar o que é que mandei vir, vou vos mostrar os preços e vou vos dizer, digamos... Porquê é que eu não uso algumas coisas que a malta da Fiat sugere e estou a alterar para outras marcas, modelos, versões, etc. Ok? Então vamos lá, começamos por o quê? Podemos começar já por o líquido refrigerante. Ok, a malta aconselho o para-flu, acho que é assim que se diz, para a flu ou para a flu, que é o recomendado pela Fiat para usar no .gt. E porquê é que eu vou usar o Motul? Malta, vocês. Se seguem os meus vídeos, eu uso o Motul nos meus carros todos. No Honda, no Cup, no meu GTI e no meu .GT antigo eu usei e vou usar neste .GT. Porquê? Pá, eu gosto deste anticongelante. Nunca tive stress. Pá, equipa que ganha para mim não mexe. O outro pode ser melhor. Aceito essa opinião. Nunca testei. Não vou dizer que este é melhor ou pior. Posso dizer é que este é muito bom e do que eu tenho usado, até o Cup vou barrota em circuito e tudo. Pá, eu gosto muito deste anticongelante como tal. Vou usar o Motul. E o Motul? Custa 10 euros e 50 cada garrafinha. Agora vamos lá ao óleo de motor. Óleo de motor vou usar o 300V. Mais uma vez, não é o que a marca recomenda, mas este óleo é top, é simplesmente o número 1. Um. É muito caro, é sim senhora. Eu felizmente não tive esse problema porque foi a Auto Parts Logística que patrocinou este material. Como eu tinha dito, eles estão a aderir a fazer mais um .gt e estão a enviar material. Por enquanto, eu ainda não paguei nenhum dele. Não quer dizer que não venha a pagar, mas este está a ser totalmente patrocinado pelo Auto Parts Logística. E eles enviaram mais um .300V. Aliás, eu pedi-lhes um óleo. Uh, com esta viscosidade, etc para o GT. Eles não puseram outra opção disseram logo, não, a gente vai-te enviar o moto 300V, porque é, é simplesmente top dos tops. Arrumando aqui o óleo, já vamos ao preço quanto é que ele custa? V é 31,05€ cada garrafinha. Lá está, é um bocadinho caro, mas pá, é top meu. é top. Agora vamos ao kit da distribuição kit da distribuição, vamos usar um kit da INA, também foi exatamente o que eu usei no meu outro e este kit custa euros e 18 cêntimos, lembrando, eu na descrição vou deixar a referência de cada produto, vocês é só copiar e colar no site da Autopart, vão direto ao produto e é só encomendar. Agora, material Gates, vou usar o termostato Gates e vou usar também este passador também Gates. Ora, e o termostato foi 15,41€ e este passador Poli foi 19,85€, ok? Ok? vamos lá então agora à bomba d'água bomba d'água vai ser uma usada esta da Graf os rapazes da Autoparts recomendaram esta que é de boa qualidade tem boas referências eu sinceramente no outro GT não me recordo qual é que usámos, mas neste GT vamos usar esta, traz as juntas, traz aqui tudo à maneira, traz aqui o respectivo vedante e então vamos usar esta bombazinha d'água Water Pump e ela até é um pouco cara esta bomba d'água custou ora Torres Graft Water Pump 51 e 65 não é barata má frente mas se é boa a gente usa agora para filtros filtro de óleo mail e filtro de gasolina também e eles custaram combustível 14,92, óleo 4,86. Também material auto-partes E estas correiazinhas também são Gates, e estas são baratinhas. Ora, correia 5,90 e a outra é 3,20. Portanto, também correiazinhas não é mau. E Gates é uma marca, pelo menos a malta diz que é top e show de bola. Agora vamos lá ao óleo de caixa. Mais uma vez, não é o recomendado pela marca, mas pá, eu já usei este, eu gosto, eu vou usar. Posso? <risos> Tenho boa referência. Nunca tive razão de caixa deste óleo de velocidades. Como tal, é este que o G vai usar. E cada embalagenzinha destas custa 7,57€. E por último, mas não o último, vou também mudar o fluido da direção assistida. Pela cor, aquele carro nunca mudou. Então, eu mais uma vez, vou usar... Motul, este sinceramente eu acho que nunca tinha usado Mas os homens recomendaram que este é bom Então se eles recomendaram eu vou aceitar Certamente sabem mais que eu Porque estão habituados às referências, às peças, etc E recomendaram este, eu vou usar E o Dexan 3 custa 28€ euros. Agora depois eu já arrumo isto ali melhor Que é para levar ao rosa Malta, todo este material foi patrocinado pela Autopartes Logística. Lembrando, eu vou deixar na descrição a referência. Vocês copiam e colam no site e vão ter diretos a estas peças. Se pensarem em comprar peças para um outro carro, outra manutenção, pá. Consultem a Autopartes Logística. É uma empresa portuguesa a apoiar canais portugueses, nomeadamente, neste caso, o meu. Pá. E se puderem, comprar no que é nacional, é bom, apoiem empresas que nos apoiam a nós. Assim ganhamos todos. Eu tenho peças para fazer mais conteúdo. Vocês, quando precisam, têm bons preços e entrega rápida, com a Autoparts é nacional e é bom, e como tal a gente apoia-se uns aos outros espero que estejam a curtir este conteúdo do GT, como veem estou a conseguir acompanhar muito mais coisas, mostrar-vos muito mais material que está a ser aplicado por isso é que eu decidi fazer este carro mais perto de casa, agora fiquem por aí fiquem bem, na descrição está as minhas redes sociais, está as plataformas de apoio está tudo na descrição que vocês precisam saber e-mail para marcar reviews, etc, tudo e tudo e tudo um grande abraço e um grande gás, má friends. grande gás olha aqui Epa, peço o brawl. E, mas versão S. O brawl é eu é a sua versão S. <risos> yeah.